Olá Maria! O em... que é que é isso? Tenho aqui um like, olha. Agora, agora coloque aí um like. Sim, já um like. Agora ficas com um disfarce híbrido. Ok, agora dá-lhe cinco. Está espetacular! Um like. Tinhas que trazer tu, não é? Claro que sim. Claro olha, que sim. isto ninguém leva a mal, mas perfis uh, falsos é, é para usar. Ele é leva-se um bocadinho a mal, sim, denuncia. Que eu, eu denunciei e o Facebook respondeu-me, disse que não tinha visto nada de errado. O Facebook tem mais que fazer também, não é? Não, então não me respondia. Que eu usa as minhas fotografias, o nome é que é diferente, mas as fotografias são as minhas. Mas denunciando, acaba, se for várias pessoas a denunciar, ele acaba por, uh, por desativar o perfil. Como pois... é que te chamava a senhora que, que era minha gêmea? Su... Suzolinda Demas, por favor, minha gente, façam denúncia. Deve ser uma fã tua, gosta muito de ti, então com o teu fotografia. Pronto. Já disse assim... É, várias, se for várias pessoas ele acaba por... Uh, os, teus -te óculos, os teus óculos são muito fashion. Não achas que eu estou igual ao Alvin? Um uh, esquilo? Uh, parecido, parecido. Estão, a, parte do do C, a parte do jogo, sim, a parte do jogo, sim. também. Eu estou a sentir muito bem nesta personagem. Muito bem, muito Olha, bem. Hum, hoje, redes sociais... Uh... Memes nas redes sociais. Nós estamos a ver aqui estamos a ver. A grande imagem que estou traduzindo aqui. Hein? Temos aqui uh, Donald Trump diz Olá Maria Porto Canal, Believe me, awesome TV show, hoje, seriously. Portanto, aqui está. é mesmo... Obrigada. Se ele diz isto é porque é. Casa. Mais, ou menos. mais ou menos se ele diz, não sei pois. se é então, eu ouvi-te falar também hum, tivemos muitos memes da, dos Oscars então pois. houve aquele grande flop mas na verdade não foi o Moonlight que ganhou depois voltaram a revelar e soube-se que criar uma nova categoria. Olá, Maria. E olá, Maria. Sequeira. Com Maria Cerqueira Gomes Porto Canal. Veio-se a revelar isto e já está a circular. Olha, vamos net. começar pelo início. Isto dos memes, afinal de contas, o que é que é? É uma nova, nova Sim, os memes. Uh, pode ser com imagem, com GIF, com vídeo. Vem do efeito mimético, mimético que é as pessoas seguirem em massa um comportamento. Portanto, tem a ver com o um comportamento cultural. A primeira vez que foi utilizada esta palavra foi em 76. Mas foi nos anos 90 que se adotou os memes na internet, quando a imagem começou a ganhar alguma expressão na internet. E há meia-dizinha de anos, pelo menos, começou a ser ainda mais popular, a partir do momento que as redes sociais também ficaram mais populares. Por isso, quando acontece alguma coisa, hoje em dia... Uh, há sempre uma réplica da internet em que vai criar memes, portanto, adaptações a imagens, gifs ou vídeos uh, no fundo, a criar ali um momento uh, cómico e divertido em torno daquele, daquilo que se passou e isso hoje em dia é quase inevitável quando acontece alguma coisa, existe uma corrente de memes cada vez é maior uhum. uh, então, Donald Trump existe muitos, dos Oscars existe muitos, porque existem sites, nós fomos pesquisar memes 2017, por exemplo parecem imensos a sério? imensos memes, então estes são... São os de momento, mas temos aqui outro engraçado, que é... Ai, ai, a esta Kiman mulher a bater, a, bater a bater palmas. Mas depois temos aqui outra mulher a bater palmas em condições, ai, não é? Ai, mas não estou, não estou. Estás a bater ai, palmas em louca. condições. que <risos> é que ela bate palmas assim? Não faço ideia. que é isto, Nicole? Não faço ideia. Se calhar tinha as unhas pintadas de fresco, não é? Não, mas isto, ainda mais ela tem as mãos enormes, como as minhas. Se calhar as mãos não, desculpa, até não bati a palmas. É estranho. Mas, lá está, uh, houve imensos memes no Twitter, uh, o Twitter reproduz logo o, o gif animado, uh, ou então no Facebook, imagens, vídeos, imensas imagens. Coitada. Ela, foi tão, ela deve ter rico, não é? capaz. Achas que não? Acho que sim. Também acho. Acho que sim. Acho que sim. Como é que isto se pode criar? Explica. Existem vários sites. Um deles é o gifi.com. Uhum. O gifi.com é um, o site mais popular para fazer upload de GIFs. Até, por exemplo, se nós quisermos publicar um GIF no Facebook, temos que colocar um gif primeiro, uhum. já que o, GIF, o Facebook não suporta GIFs nativos. Uh, esta, por acaso, é uma questão muito frequente. Uh, se nós fizermos upload de um GIF, de um meme, no Facebook, ele não vai resultar. Vai ficar uma imagem, neste caso, congelada. Então, faz upload no gifi. Ou cria-se no GIFI, como vamos fazer agora. E depois vamos ao Facebook, colamos o link, uh, esperamos alguns segundos, ele carrega o GIF e depois posso mudar o ah, texto que eu é quiser. Fácil. Sim, sim. Então, podemos fazer. Força. Um, neste Olha, aproveito um, neste para mandar local. um beijinho à Ana Rita, ao Zé Fernando, que está-nos a dizer que a Clarinha, que é a filha, nem não tirou os olhos de, do Alvin, está a adorar, deduzo. castei a, a deduz então, ser a, a delícia das crianças. Um, e, e pronto, tem aqui outros comentários. Muito obrigada a todos aqueles que nos estão. a abrir. Vamos então. Temos também um outro Vamos que aprender. é o memcreator.org. Neste caso tem logo uma série de imagens daquelas que vemos muito, até mesmo em, em respostas no Facebook, respostas uhum. com meme. Temos aqui muitas delas, basta clicar e depois posso, uh, selecionar, depois posso selecionar outra, uh, mudando o texto com, com facilidade. Então, vou tirar agora o meu like para ser mais fácil. <risos> tirar o meu like. <risos> Não vou, não, não, vai, não, vai não vou fazer dislike. Não Não vou fazer dislike. Não, não, não. Então, uh, vou aqui ao GIFMAKER Maker e neste caso uh, eu colei aqui um link do YouTube. Portanto, basta ir ao YouTube. Copiamos o link. Vou virar aqui para a câmara. Ok. Acho que está. Acho que está bom assim. Uh, copio o link. Como aquela animação dos Oscars, né? portanto ela vai ter palmas, foi uma parte do vídeo. Então Sim. basta ir ao YouTube copiar o link. Agora vou o link, ele está a pesquisar o vídeo, ok, e é muito rápido, já está a gerar, ele automaticamente gera um início e um fim, portanto 3 segundos, mas eu posso alterar, vou colocar aleatoriamente aqui para a frente, por exemplo, coloco assim, ele agora vai buscar a parte do vídeo correspondente mais à frente, esta parte agora posso animá-la e colocar algum texto, só uma nota, portanto quando entramos no GIFI, cá em cima, onde diz create, clicamos Sim. em create... Uh, e nesta opção é que nós podemos então uh, criar o nosso GIF. Uma delas no GIF Maker é colando o link do YouTube, mas posso fazer de outras, por exemplo, posso ir ao Slideshow, ao GIF Caption ou ao GIF Editor. Slideshow junto de várias fotografias, uma sequência de fotografias daqui, posso colocar texto. O GIF Caption é só colocar, colocar uma legenda na imagem e o editor dá para editar. Neste caso do, do vídeo, este até é o mais divertido, porque vamos congelar aquele momento do vídeo ou isolar aquele momento do vídeo que queremos. Sim. Ok, vamos supor que era este. Agora vou colocar aqui uma legenda. Vou colocar aqui, exemplo, Olá Maria. Depois posso selecionar o tipo de texto que eu quero. Tem vários. Um típico texto de, de meme, que é este tipo de formato. É, não é? Sempre é esse... sempre assim. Uh, eu posso colocar tipo legenda, já fica mais pequeno. Ou o default fica assim. Mas este aqui é e o, este o é tipo, mais típico. É o típico. Então poderia colocar ali, como quiser, se assim, tinha a animação... A estou no... minha legenda. tão normal, nesse programa. É, estás muito bem. Estamos os dois, dois muito normais. Porque não era dia de carnaval. <risos> normal, <pois. risos> ok, posso, posso mudar mudar a cor. E é isso. Depois basta fazer Create GIF. As coisas que o, que o nosso Vasco nos ensina. É assim. Sim, Can... pronto. E pronto. está feito. Ele depois de gerar o GIF, uh, ele vai-me dar um link e já agora, já agora vou mostrar como é que colocamos no Facebook. Está cheio de mensagens por E novos pedidos de amizade, Vasco. É assim. ah, Este por acaso é um perfil de testes. Ah. E uso só para afirmações ou coisas de género. Não tinha aqui notificações em tempo real. Era uma, era uma amassada, Era não é? um bocado chato. Ok, ele está a acabar de criar. Eu vou só atualizar. Vamos atualizar aqui a página. Esta música faz-me pensar que estou no Brasil. Com 35 graus. É que faz sentido o carnaval, não é? Ai não. Verão... Olha, estive no carnaval da Madeira. No, no sábado. Pronto, Foi no sábado à noite. Pode também pode ser, estava à noite, estava.. Talvez 18 graus está bom. Ninguém merece. Agora, vamos colocar então aqui a Maria. Ainda não tinha... Já estava grávida aí, mas ainda não tinha barriga nenhuma. Ainda ninguém sabia. Ok, já está a gerar. Já está aí. Está carregando. Está a gerar. Entretanto, existem outros sites, por exemplo, este site imgur.com também é para, para criar uh, memes, tem aqui Make a Mem. Uh, e aqui podemos fazer upload de imagens ou selecionar imagens e colocar também as típicas imagens uh, de meme. Existe, existe também o memcreator.org que selecionamos, por exemplo, olha, o nosso gatinho. Resulta sempre bem um meme com um gatinho, não é? Há quem goste, não é o meu animal preferido. Então aqui vai... Estou muito sincera, eu cada vez que eu sincera, que não gosto de Carnaval, que o gato é o meu animal preferido. Gosto mais de cães. Pronto. Então vou Porque colocar é uma aqui... Qualquer. Que as gávidas não podem estar perto de gatos, não sei se é verdade ou não. Não faço ideia também. Ok, está o meu meme feito. Eu tenho jeito para fazer memes. Bad cat. É imensa piada, não é? Tem a <risos> Estás muito, criado, tá? tô, é um muito mal, criativo, estou muito criativo, estou muito criativo. Agora, Generate Mem, ok, está feito. E temos depois aquelas imagens todas típicas de Memo, de Star Trek. Vamos entretanto, aqui o nosso Memo está a acabar de gerar, mas pode ser mesmo com este. Pode ser mesmo com este. E vamos criar. Então, exatamente. E agora eu vou uh, copiar o endereço da imagem. Vou ao Facebook. Isto é válido para qualquer uma destas plataformas que estamos aqui é assim a ver. É assim se faz. E agora... E, e bastava colar o link. Neste caso, Neste caso este meme não é animado, é um JPEG, poderia carregá-lo diretamente, mas no caso deste, que é um GIF animado, bastaria copiar o link. Uh, eu até vou aqui. Aproveito para mandar um beijinho à Inês Vieira, que está a pedir um beijinho, Inês. Beijinhos para ti, bom carnaval. E, e, Ana Rita, não tens que agradecer porque, no fundo, quando eu... Ah, e a Fátima também, um beijinho. Quando eu tenho tempo, vou lendo. Às vezes são muitos e não consigo, mas tento. Por exemplo, temos aqui este GIF. Vamos supor que era este, escolhi aleatoriamente. Copio o link do GIF que está lá em cima. Sim, e, e... E agora, vou à página do Facebook. E colas. E colo. Tenho só que esperar um bocadinho, porque a primeira vez, se calhar, ficamos confusos. Ok. E aparece aqui, aqui. Às vezes demora um bocadinho a aparecer. Então agora... Posso apagar o link e escrever o meu texto e publicar. Portanto, é só colar o link do GIF, não tenho que fazer upload do GIF. E por isso, posso fazer mem Creator, no, no GIF Maker, ou GIFs.com, existem vários sites. Mas, nestas opções, o GIF especialmente, é muito interessante para fazermos isto. Likes. Like. Like, like para ti também. Achas <risos> carnaval? Não sou o grande apreciador do carnaval, mas claro. é cultural, acho que é interessante Pronto. vivermos as, as tradições. É, não, é, é, é importante acima de fazer as vontades às, à, à produção dos nossos programas. Também é importante, sim, é sem dúvida. Importante. Olha um... Vasco, muito obrigada. Se vocês Obrigado. querem aprender mais sobre redes sociais, devem se dirigir ao site www.vascomarques.com.